Boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, um seminário através da internet, um novo neologismo, né? neologismo da língua portuguesa, da série O Mundo a partir do Coronavírus. Tivemos um evento na terça-feira passada, esse é o segundo evento da série. Nós vamos contar hoje com três grandes especialistas em temas relacionados a essa epidemia, o Pedro Vasconcelos, é médico pesquisador do Instituto Evandro Chagas, no Pará. Ele é membro também do Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde para zika e a microcefalia. A Mercedes Bustamante é professora titular da Universidade de Brasília, com experiência na área de ecologia de ecossistemas e ela integrou o grupo de trabalho do, do Panel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. E a Elisa Reis é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro titular da ABC, como os outros dois, e também membro da Academia Mundial de Ciências, atuais. Ela é vice-presidente da área de Ciências Sociais do Conselho Internacional de Ciências. E as pesquisas dela envolvem estados nacionais, cidadania, elites e desigualdade social, políticas públicas. Então, de novo, nós teremos aqui uma visão transdisciplinar sobre essa pandemia, esse inimigo invisível que ameaça todos nós. Será é que mais de 60% das doenças infecciosas humanas, elas na verdade, são partilhadas tanto com animais selvagens como com animais domésticos, né?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 Né, que costuma para gerar uma fazenda, por exemplo, é, é, é, ela, ela acaba com toda praticamente o ecossistema ali, aquele restrito daquela área. E isso tem consequências, nós sabemos, se hoje há, há, há, um, um, uma, um desmatamento intenso pode ser favorável aos vírus ou desfavorável. Se for desfavorável, é, é, o vírus não ter chance de mudar de hospedeiro, ele vai desaparecer.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 Cinco, cinco décadas, 50, 70 anos. Nesse período, a sociedade experimentou um progresso extraordinário, em termos de esperança de vida, é, de possibilidades de robótica, é, avanço das comunicações. Então, a gente tem uma opção de indicadores, que eu poderia chamar de progresso. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que... a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 com o garimpo ilegal, com o desmatamento ilegal, com a ocupação de terras, sendo isso uma disseminação também é, desses vírus. Então... Existe possibilidade, sim, de, de vir a se tornar um novo século das zoonoses, que elas já ocorreram e continuam ocorrendo. É, a abordagem One Health é necessária, porque hoje a, essa convivência é, é muito grande, é, em, do homem em, em, invadindo o meio ambiente, e,